Marcel, eu queria puxar o gancho aqui para você do, do que, que aconteceu na China. Então, pô, muita gente perguntando. Na sexta-feira teve mais notícia de represália da China, de, de decisão do governo. O que, que, que, que aconteceu na sexta-feira? Então, para olhar a China, a gente tem que fazer um, voltar a fita aqui uns 5, 6 meses. É, foi lá em meados de maio. A gente teve o Elon Musk, né, o presidente lá da, fundador, presidente da Tesla. Né? É, que a Tesla já tinha um bilhão e meio de dólares em Bitcoin então, então supostamente alguém que entendia do mercado, né, a empresa dele tinha Bitcoin no balanço, e o Elon Musk virou e falou, cara, pô, a gente precisa arrumar uma solução para a mineração do Bitcoin que é o que valida as transações que, que você tem um gasto energético muito alto é, é, tem mineradores que estão utilizando energia carvão então está poluindo demais, enfim com aquele speech dele de, de energia verde né, para vender o peixe dele na hora, o mercado começou a, a, a, a panicar um pouco e logo em seguida a China veio e anunciou que estaria banindo a mineração, ou seja, esses, essas máquinas, esses computadores que ficam validando a rede Bitcoin, atividade de mineração na China. Ah, então foi lá que a gente caiu de 65 mil dólares que a gente estava no pico, buscamos até 32 mil, caiu pela metade, do negócio está um pouco mais, tem então, um momento de pânico até 28 mil. Ah, o mercado acalmou passou esses três, quatro meses, esses mineradores, essas máquinas de mineração, elas são móveis. Né? A, a mineração industrial é muito grande, sim, mas você consegue botar num container e né? mandar para o Canadá, mandar para o questão para a Rússia, aonde tem energia hidrelétrica ou de gás barato. Então, esse minerador já, a maioria deles se recolocou, então essa poder de mineração do Bitcoin restaurou, restabeleceu. o Bitcoin voltou a andar, né? Os chineses, de novo, insatisfeitos, que não conseguiram matar o Bitcoin aquela vez, né? eles querem, sei lá, implementar a moeda digital deles, né? o CBDC, uh, viraram agora e falaram, não, a gente vai banir qualquer atividade, não só a, a, a mineração, mas se tiver alguma intermediação ou se tiver é, provedor local de servidores, internet, o gateway de pagamento, oferecendo... É, é, serviço para a empresa criptomoedas, a gente quer parar com isso totalmente. Então, foi uma ordem do, do POBC, né, que é o banco central deles. Né? São várias agências que estão querendo acabar com transações de cripto, meio que tornar o negócio transações de cripto ilegal. Ele não tornou a posse de cripto Se você já tinha, você comprou em 2015, 6 17, 18, comprou mês passado, tem guardado, ok, agora você não pode fazer uma transação comercial. É, é, venda de uma pessoa para outra. Uh, Agora, já é quarta, quinta, sexta vez que a China tenta banir, né? E, e aquela velha história, se você não conseguiu banir a primeira vez, e você tenta banir a segunda, o recado que você está dando para o mundo é que você não consegue banir. E realmente não tem como, porque quem já usou aquele Napster, ou aquele U-Torrent, né, de baixar filme pirata na internet, é... os caras estão tentando há anos acabar com isso, né? Porque, pô, você tá, não está pagando direito a autoral pelo filme que você está baixando, enfim. Mas ele é uma rede T2P, né? Todo, cada usuário, não tem um servidor central, não tem um coordenador. Cada usuário baixa o, o filme no seu computador e compartilha com quem quiser. Então, na verdade, você não está enviando o filme inteiro para ninguém. Você está enviando pequenas partes para milhões de pessoas. É, então, não dá para alguém dizer que você é, compartilhou o filme inteiro, que você distribuiu, não. Então, a rede Bitcoin funciona também dessa forma. Não existe um servidor central, cada um roda o seu softwarezinho... É, você pode rodar num, num Raspberry Pi, você pode rouba, rodar no seu computador normal, enfim, qualquer um pode entrar nessa rede. É, então, a, a China está dando sinais claros que, ok, eu não quero o Bitcoin, eu não quero o criptomoedas, eu não, não vejo isso com bons olhos, tem o um motivo deles, mas, ao mesmo tempo, os usuários estão simplesmente, quem tem interesse, vai correr atrás e vai comprar, como foi o dólar paralelo no Brasil, que na década de 80 e 90, né, que era proibido a pessoa física comprar dólar. E as casas de câmbio foram lá e criaram, tá bom, mas sobre taxa Então, se você quiser comprar o Bitcoin aqui comigo, eu te vendo num pendrive, eu te vendo aqui um, uh, de algum outro jeito escondido aqui. Então, lá fora tá 43 mil dólares, 44 mil dólares, eu vou te vender 50 mil. Porque tem esse meu trabalhinho de ter que arrumar o Bitcoin lá fora e trazer e importar aqui pra China. Então, banir é impossível, porque o negócio não sofre.